Oi, oi, oi, oi, eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa cama Toca Meg. Olha só que lindas que ficaram essas camas, gente. Olha só. Olha só que maravilhas. Essa tamanho 0, tamanho 1, um, tamanho 3. Olha só que lindas que ficaram essas camas. Eu vou estar ensinando vocês a fazer elas hoje aqui no canal. Tá bom, gente? Então, bora lá. Vem comigo, é rapidinho. Dois toques.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 Fazer a nossa cama Toca Mag, né? Então vamos lá. O que, que você vai precisar? Vai precisar dos moldes, né? De espuma, 2 centímetros, tá? Aqui eu tô usando o meu nylon dobrado, tá? Ó, tá? Ó, aqui. E aqui ele é com um caneirinho, né? Então eu vou usar ele para fazer o nosso a nossa toca, que é uma toca mag tá? O fundo você vai cortar uma vez, tá? Uma vez dobrado aqui, dobrado aqui, tá? Para fazer a, a capa de almofada, você vai cortar duas vezes, tá dobrado aqui, dobrado aqui. E para fazer a espuma aqui, você vai cortar uma vez, né, dobrado aqui aqui. Você vai, na verdade, depois que você corta o o fundo, você coloca aqui, aqui, tá? Corta o fundo e depois corta essa parte aqui da espuma 3 centímetros a menos, tá? Mas, eu vou estar tá explicando pra vocês depois, a hora da gente fazer as almofadinhas, eu vou explicar certinho, tá bom? Então, é isso. Esse molde aqui, você vai cortar duas vezes. Duas vezes dobrado aqui, tá? E no, no, na espuma, uma vez, tá? Dobrado aqui. E daí, você vai colar. Tá? Aqui com cola de contato, tá? Você vai colar, tem spray pra vender, tá? Tem bisnaga, tá? Cola de contato, daí você vai colar aqui na frente, tá? A espuma, como eu disse, sempre corta dois centímetros a menos, tá? Então, bora lá, vamos fazer a nossa peça. Essa modelagem foi pedida pela Lu, ela que ajudou pra desenvolver também, tá? Tá? Fica assim. Aí, a gente vai avesso com avesso, direito com direito. Vamos passar uma costura aqui de fora a fora, tá? vamos fazer pique Aqui a gente vai passar um três pontos, tá? Ó, dobrando a costura pra cá, passamos um três pontos de peça é você cortar a espuma dois centímetros a menos tá e retinha tá <risos> <risos> Agora, a gente vai pegar aqui, costura costura aqui e passar uma costura aqui. Pra espontar aqui também, tá? Sobrar a costura aqui do lado né? fazer um desponto aqui. Essa é tamanho 1, tá? Tem a menor do que essa, que é a zero, tá? Agora vamos pegar a nossa espuma, já tá colada aqui, tá? E vamos colocar aqui dentro, no direito, tá? Vamos colocar, vamos, e vamos colocar aqui dentro, tá? Vamos vestir na espuma. A costura aqui a gente vai colocar bem no meio aqui da nossa... E vamos ir ajeitando, tá? Vamos colocar um pinete... Esse três tem que ficar bem no meio da, da nossa espuma, tá? a espuma pra não descolar ali, tá? Você pode estar usando outros tecidos também, tá? Ah, Dê prioridade para tecidos de fácil lavagem, já que essa peça não tem... Ela não tem zíper, ela não tem como... Desmontar ela pra lavar, né? As pequenas ainda vai de boa na máquina, mas as grandes é capaz de não dar certo só tem do zero ao seis, do tamanho zero ao tamanho seis, tá? Colocar o alfinete em tudo, a gente vai ligar agora, tá? Bora lá então, vamos começar por aqui. Agora vamos pegar o outro lado. A gente tá bem. Aqui. Vamos pegar aqui. assim, vamos achar aqui o nosso meio aqui, fazer um piquezinho aqui pra gente saber que que é o nosso meio, ok? Vamos pegar o nosso fundo, vamos cobrar o nosso fundo aqui. Fazer um pique aqui no meio, tá? E aqui dos lados, tá? Vamos colocar o pique aqui do meio, aqui onde a gente fez o pique na peça. Um alfinete. E esse pique aqui do meio, aqui, bem no meio dessa costura aqui da frente, ó. Ó, colocamos a alfinete aqui, no meio aqui das costas e aqui na frente. E agora, a gente vai começar a pregar tá? Se você quiser alfinetar tudo antes é melhor, tá? Assim você já vê se o fundo tá dando certo. Se você quiser usar os dois lados, aí você passa um filete aqui, ó, tá? Um viés, né? Pode estar tá dando acabamento na overlock também, se você tem overlock. Se você não tem overlock, você corta a rebarba aqui. Agora vamos fazer a almofadinha de dentro. Nossa almofada você vai cortar assim, um do tamanho da nossa espuma, tá? Pouca coisa maior aqui, tá? E um do tamanho do nosso fundo. O que é do tamanho do nosso fundo, nós vamos cortar aqui no meio, tá? Ó, ok? Cortamos no meio. Aí agora a gente vai fazer a capa. Entenderam a almofadinha? Presta atenção aqui porque eu me perdi bastante. Aí a almofadinha não cabe, então, para fazer a almofadinha, você vai cortar 3 centímetros a menos na espuma, tá? Para fazer aquela peça grande ali, você vai cortar 2 centímetros. 2 centímetros de espuma a menos. Mas, para a almofadinha, você tem que cortar 3 centímetros a menos, tá? Aqui na espuma. E uma das peças da almofadinha, você vai cortar no tamanho da tua espuma e um pouca coisa maior. Pouca coisa maior que a tua espuma, tá? Tá? A outra peça você vai cortar do tamanho do fundo, só que daí você corta no meio, tá? Ó, corta o tamanho do fundo e corta no meio, ok? Então, isso é que você vai fazer para fazer a almofadinha. Agora você vai pegar essa maior aqui, colocar aqui, tá, ok? Porque eu não, se eu for fazer um molde para tudo. Vai ficar muito molde pra vocês imprimir, né? Ó, daí aqui a gente coloca um alfinete. Aqui outro. E vamos pegar aqui ao redor. Vamos passar uma costura toda ao redor, tá? Tá? E vamos Colocar aqui O que sobrou aqui Vou passar no breloque, né? Vamos pegar a nossa espuma e vamos colocar aqui dentro. Vamos virar aqui primeiro certinho. Como eu disse, essa peça foi pedida pela Lu e ela ajudou a desenvolver, tá, gente? Vamos a madrugada, né? E vão essa peça. I mm don't -hmm. Tá aqui, gente, ó, aqui, nossa toquinha pronta, nossa cama toca Maggie, é o nome da sobrinha da Lu, olha só, ficou uma gracinha, né, gente? Essa é o tamanho 1, tá? Esse aqui é o tamanho 1, aí a gente tem o tamanho 2, tamanho 3, tamanho 4, tamanho 5, tamanho 6 e o tamanho 0, que é bem pequitinho, tá bom, gente? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse, eu espero muito que vocês tenham gostado, eu amei o resultado. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Também, gente, quero lembrar vocês que se vocês precisarem de tecido de qualidade, tecido bom, bonito e barato, chama o pessoal da Felipe Malha aí, ajuda da Malha, eles têm uma variedade de tecido de, especialmente para pet, chama eles aí, tem certeza que eles vão ter prazer em atender vocês, tá bom? Então, gente, precisando de modelagem, corre pro nosso site. site é Você não quer comprar uma modelagem avulsa, porque achou salgado o preço? Eu tenho a solução para você também. A gente tem os nossos cursos, Tem o um pacote 1, 2, 3 e 4. O 4 é inteiramente para outono e inverno. Para inverno é a época do ano que mais vende, né? No Brasil inteiro. Então, gente, mesmo os lugares que não faz frio... O pessoal tá vendendo pelo chupi, né? Então, época do ano, de, época de inverno é a época que mais vende. Então, vale muito a pena você investir nesse, nesse curso, tá bom? É o nosso pacote 4, tá bom, gente? E, gente, vamos se preparando, mesmo no verão, se preparando, vamos fazendo roupinhas de inverno. Vamos, sim, fazendo roupinhas ah, da estação, mas... Sempre tira um tempinho pra fazer uma produção de inverno Pra deixar no teu estoque Porque no inverno é a época do ano que você mais vende Então quando chega o inverno você tem que estar tá com o estoque pronto Tá bom, meus amores? E cama vende o ano todo Não tem inverno, não tem verão Cama sempre vai vender Tá bom, meus amores? Então, gente, o vídeo de hoje foi esse eu Espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado Eu amei, amei o resultado tem então, um trabalho pra fazer Mas ficou maravilhosa, valeu super a pena Tá bom? Então, gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso Então bora fazer roupinhas